É como se a, o pensamento da rosa, a obra da rosa, fosse uma espécie de um tecido colorido em que a gente vê dois fios tecidos juntos, um azul, outro vermelho. Vamos supor que um é azul, que o outro é vermelho. Mas como é um tecido artesanal, né, não é um tecido feito numa fábrica, né, esses... É, o que, o que acontece é que, muitas vezes, o azul fica mais forte, outras vezes o vermelho fica mais forte. É uma coisa que não, não é totalmente igual, equilibrada. Né? O azul predomina nas épocas de paz, nas, nas épocas de calmaria, quando as massas trabalhadoras estão quietas, quando elas se deixam explorar em silêncio, sem resistência nenhuma. E o fio vermelho domina nas épocas de contradições abertas, nas épocas de luta, de classes abertas, que é o que está acontecendo agora no nosso país, no mundo em geral e no nosso país em particular. Né? De luta de classes aberta tem essa grande vantagem. A ordem começa a vacilar. Você começa a ter esperança de que a coisa, que a casa caia. E a Rosa tinha essa esperança nesses momentos, né? Quando ela aposta que um empurrão bem dado pode levar essa ordem instituída a desmoronar. Né? Então aí predomina o fio vermelho. Uma metáfora. Como todas as metáforas tem os seus limites, evidentemente, né? A obra da Rosa tem, ela é atravessada, ou construída pelo entrelaçamento de, entre dois fios condutores, ou a dialética entre dois fios condutores, se a gente quiser usar essa palavra, que resolve todos os problemas. Né? De um lado, a análise do modo de produção capitalista como um sistema que, numa lógica implacável, gera as mazelas as mais diferentes, um sistema cujas contradições impedem a sobrevivência dele, né? a sua sobrevivência a longo prazo, e que requerem que esse sistema seja substituído por outro sistema social que satisfaça as necessidades humanas que a Rosa considerava que era o socialismo. E aqui, então, né, dessa, nessa, nesse fio, a gente pode dizer que aqui a teoria sabe previamente, previamente entre aspas, né? porque é uma questão complicada, a, a teoria sabe previamente o caminho da história. Do outro lado, o outro fio é a análise da história da luta de classes e do protagonismo das massas populares, em que a experiência é a grande mestra dos oprimidos. Aqui não há saber prévio, aqui a história é a história da luta de classes, em que umas ganham, outras perdem. Não há teoria nem ciência que garanta a vitória de, de nenhuma das classes, né? Muito menos da classe das classes subalternas. O que é que há? Há uma aposta. Eu usei esse termo, né? Muito inspirada no Michel Avi. Há uma aposta na possibilidade de vencer. A concepção que a Rosa tem do socialismo, isso é muito importante, rompe com a visão autoritária da corrente hegemônica da esquerda no século XX. O famigerado marxismo-leninismo. E rompe em dois pontos. Primeiro ponto, em que é diferente na Rosa que era, do que era, por exemplo, nos bolcheviques, para não falar de outros, não se trata de primeiro tomar o poder e depois mudar o um mundo. Isso tem que acontecer ao mesmo tempo. E um segundo ponto, socialismo e democracia são inseparáveis. Durante o século XX, isso não era uma coisa evidente. Ou seja, liberdade e igualdade andam juntas. Por quê? Porque o socialismo, para Rosa, só pode ser resultado da ação livre das massas populares. Essa ação livre é, por essência, democrática. Né? E o caminho para chegar ao socialismo também tem que ser democrático. Meios e fins não se separam na Rosa Luxemburgo. Não dá para usar meios autoritários para chegar a um fim democrático, um fim libertário. Meios e fins não se separam. Assim, um continente após outro e em cada continente um país após outro, uma raça... Não está fora a ideia de raça, é assim, é supetão, né? mas não comenta muito, mas fala. Uma raça após outra ficam inelutavelmente sob a dominação do capital. Com isso, inumeráveis milhões caem na proletarização, na escravidão, na insegurança da existência, em suma, na miséria. E a nota da Rosa, no rodapé, extermínio dos povos primitivos. Ela está preocupada com isso. Né? A instauração da economia capitalista mundial conduz a uma miséria cada vez maior há uma carga de trabalho insuportável e há uma insegurança crescente da existência. Veja, ela repete, a né, insegurança da existência, isso para ela é fundamental. No capitalismo, as pessoas não têm uma existência segura. Elas vivem né, sempre ali à espera de que algo possa acontecer com elas, é verdade. Né? Há uma insegurança crescente da existência sobre toda a superfície do globo terrestre, a qual corresponde a concentração do capital em poucas mãos. É muito atual este texto, né? A economia capitalista mundial implica que toda a humanidade se atrele sempre mais ao trabalho penoso, sob inúmeras privações e sofrimentos, sob degeneração física e espiritual, para servir à acumulação do capital. O modo de produção capitalista tem a particularidade de que o consumo humano, que em todas as formas econômicas anteriores era o fim, é apenas um meio a serviço do fim propriamente dito, a acumulação do lucro capitalista. A massa deve aprender a exercer o poder. Assim como a gente só aprende a nadar na água, só aprende a andar de bicicleta, andando de bicicleta, só aprende a exercer o poder exercendo o poder. Não tem um aprendizado prévio a isso. Não há nenhum outro meio de lhe ensinar isso. Felizmente, foi-se o tempo em que se tratava de ensinar o socialismo ao proletariado. Para os marxistas da escola de Kautz, o Kautz que é sempre o saco de pancadas da Rosa, esse tempo parece não ter acabado. Educar as massas proletárias de maneira socialista significa fazer-lhes conferências, distribuir panfletos e brochuras. Não. A escola socialista dos proletários não precisa de nada disso. Eles são educados quando passam à ação. Muito bem! E aí veio a divisa da Rosa, que é o verso do Fausto. No princípio era a ação. Não é como está na Bíblia, no princípio era o verbo, mas sim, no princípio era a ação. É aqui a divisa. E a ação consiste em que os conselhos de trabalhadores e soldados se sentem chamados a tornar-se o único poder público em todo o império, em todo o Reich, e aprendem a sê só desta maneira podemos minar o solo a fim de que se torne maduro para a transformação que deve coroar nossa obra. Ela defende a ideia de que a disciplina partidária não significa submissão das bases à direção. Uma frase dela, a massa proletária não precisa de um líder no sentido burguês. Ela em si é seu próprio líder. A massa é seu próprio líder. Então, ela está polemizando com a social democracia. Então, a Rosa vai... Como eu já sempre digo, elaborando suas ideias nessa na polêmica. Então agora aqui é contra a social-democracia. O verdadeiro líder político é aquele que esclarece, que destrói a cegueira da massa, a expressão dela, que transforma a massa em liderança e a si mesmo em instrumento de ação da ação de massas conscientes. O líder é aquele que sai do seu papel de líder, é aquele que consegue transformar a massa em líder de si mesma, né? Com a quimera de, primeiramente, fazer entrar todo o povo trabalhador nos quadros do partido, em vez de fazer história, simplesmente andamos às voltas num círculo vicioso. Quanto mais as nossas organizações crescerem, compreenderem centenas de milhares e milhões, tanto mais forçosamente crescerá o centralismo. Mas, com isso também, a pequena porção de conteúdo político e intelectual, de iniciativa e decisão, que tiver sido efetivada pelas organizações na vida cotidiana do partido, será inteiramente transferida para os pequenos colegiados no ápice, os líderes das associações, os líderes dos distritos e os parlamentares. O que sobrará para a grande massa de membros serão as obrigações referentes às contribuições financeiras, distribuição de panfletos, às eleições e ao serviço de conseguir votos, a agitação em casa com vistas à assinatura de jornais e similares. Ou seja, para as bases fica reservado o quê? As tarefas subalternas, aquelas coisas mais chatas de fazer.